E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, pessoal. Hoje eu vou explicar para vocês como que eu faço para comprar as minhas Gods, um channel, esse token de jogo e a corretora que eu encontrei, ela foi a Coinex. Então, vamos lá. Você não tem cadastro na Coinex? Vou deixar o link aqui, ó, na descrição para você fazer o seu cadastro. Também vou deixar esse cardzinho aqui, ó, com um vídeo onde eu explico como fazer o cadastro na Coinex. É bem simples, bem fácil, pessoal. E depois que você fizer o cadastro na Coinex, você tem que mandar o USDT para a Coinex. E aqui eu vou deixar mais um card de como eu mando meus USDTs da Binance para a Coinex. Então vamos lá pessoal, após você ter mandado seus USDTs, você vai entrar na Coinex. E aqui pessoal, é bem simples, tá? No aplicativo da Coinex. Ó, vou clicar aqui em ativos, vocês já vão ver o meu saldo em USDT que eu mandei já. Ó. Tem 30. 0.41 dólares. E após os seus dólares caírem aqui os seus USDTs, você já vai poder comprar as suas GODS. Vamos clicar aqui, ó, em intercâmbio, esse do meio aqui, ó. E aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que tá 7/USDT. Você clica aqui, ó. E aqui você vai digitar o nome da moeda, que no caso é a GODS. E olha só, ela só vende com USDT. Você clica nela aqui, então pronto já selecionamos ela tá ali em cima ó e aqui ó onde tem compra e venda você coloca compra aqui pessoal de tá preço mercado você deixa preço mercado tá pode ser que esteja assim ó limite aí você vem marca preço mercado e aqui pessoal você vai selecionar quanto você deseja comprar no caso aqui eu quero comprar tudo e aí eu clico aqui ó em comprar prontinho já compramos gods Vamos aqui em ativos, na nossa carteira. E vocês podem ver aqui, ó pessoal, que a gente já tem GODS, tá? Então é assim, pessoal, que você compra GODS aqui na Coinex. Se você está com alguma dúvida, deixe aí um, uma pergunta, deixe uma sugestão. Links estão na descrição. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui!